Olá, queridos, graça e paz, se liga aqui. Em Mateus capítulo 15, fala sobre a segunda multiplicação. Segunda multiplicação de pães e peixes. Os mesmos discípulos que estavam na primeira, estavam na segunda. Na segunda multiplicação, haviam três dias que aquela multidão estavam andando com Jesus e seus discípulos. Jesus vira e fala, eu tenho compaixão deles. Não posso despedi-los sem dar de comer. Eles podem desfalecer no caminho. Um dos discípulos vira e fala... De onde tiraríamos no meio desse deserto tanto pão, tanto, tanta coisa para alimentar essa multidão? Sabe o que eu aprendo com isso? É que a resposta desse discípulo fez com que ele esquecesse que a primeira multiplicação tinha milhares de pessoas que saíram saciados. Isso não é diferente com a gente nos dias de hoje. A gente esquece o que Jesus fez, o milagre que aconteceu e quem ele é. O meu convite é que você não esqueça o que Jesus já fez, o que você viveu, e quem ele é, guarde essa dica e fique na paz.